Toda gente leva baixo? Eu nem me ofereço mais. Vocês querem me chamar para arrumar a mesa até hoje? E a mesa ainda não está arrumada. 50 conto tá barato, né? Não, depende do, do tamanho da carreira. Depende do tamanho da bunda da mulher. Tô ouvindo um salto alto. Não, droga. Vestido de empregada, curto e sem calcinha. É, sem calcinha vai ser difícil pro Kaelin, porque ele gosta muito de usar calcinha. O traficante era meu primo, ótimo uniforme para o patrão Chello. Quer dizer, será mano? Agora tudo faz sentido. Cadê o pessoal tretando? Meu Deus. Tô parando de usar calcinha. Tô tentando ficar mais livre, balangando. O problema de, de usar calcinha é que às vezes ela fica muito apertada. Aí. É isso. As bolas ficam divididas. Cueca é convenção social ultrapassada. Exato. Não faz sentido. 2021 o pessoal tá usando cueca ainda. Caralho, eu erro flecha a partida inteira. Aí eu acerto uma e o, e o Hanzo mandou flechas, nunca erram, porra. Tô sentindo que o Kaelion é o preferido do Marcelo. Eu falei que ia fazer um monte de coisa e ele nem cogitou me pedir pra ir. De boa, ar livre, cara. Ah, a diferença é que o um de calcinha é uma visão impressionante. Na casa minhoquinha. Ah, de boinha, ok. De boinha, de Eu misturei de boia com minhoquinha. De Daqui a pouco o Caíno vai receber uma promoção. Eu faço várias paradas e continuo de treino. Mas o não tem anos de experiência. Acho que ele ama todo mundo, tá vendo? O não sabe, o Caíno me entende. Eu, eu, eu pago o preço por ser uma pessoa justa. Mas o que, por exemplo, tem dono? Né? Ah, o carno de calcinha é impressionante, né? Entendi. Deve ser bom mesmo. Cerna de calcinha apertada é algo que. Poucas pessoas estão. Tem o... o prazer de ter visto. Não! E manda pelo Crilhos Aquele safado Chiporrinha Eu me ofereci para arrumar a mesa E pegar a estante Além de levar pudim Ele disse para eu enviar pela correia Só o pudim me... <risos> Ai meu Deus O pudim é muito bem-vindo Marcelo recebe regularmente as minhas fotos. Mas quem quiser comprar meus packs, também aí. É isso. Fica à vontade para fazer a propaganda dos seus packs. Nossa, mas assim sobrou o Pudim. <risos> Fazendo as perguntas realmente importantes aqui. Sobrou o Pudim. Eita, nós. Caralho, que fome. Eu jantei faz pouco tempo, então não compartilho desse sentimento. Mas o Batman, uns 10 minutos atrás, falou que vontade de comer batata frita. E desde, desde então eu estou imaginando aqui como seria legal a minha noite se eu tivesse uma batata frita enviada aí por, pelos meus queridos viewers. A marca do dragão a dica. Hum. Eu já sei que a Pingona é produtiva, então deixa pra ela agora clipar e mandar pelo Trilhas. Olha só. Tô sentindo um rixa de mods aí. Batata frita com queijo. Seria bom, hein? Batata frita... Nossa, até... Nossa, até babei. Literalmente babei. Batata frita com... Um cheddar e bacon. Mas nem precisa tanto. Acho que vai ficar muito pesado. Só batata frita mesmo. Acho que hoje eu tô só... Eu já tô na vibe de só batatinha. É saúde aí, mano. Ai! Eu tô afim de comer um misto quente. Iria bem também. Hein? Gostei da última do Zen, achei conceito. Hoje eu fiz uma parmigiana muito da hora. Hoje eu comi uma parmigiana. Mas eu não sei fazer parmigiana, não. Muito complexo pra mim. Merda. Que susto, uma mulher falou, achei eles atrás de mim Me ajuda, time Não sobrou não, já acabou Mas qualquer hora eu faço mais Traz pra BH, você é de, de BH Major. Tava conversando com dois amigos meus de BH hoje. Um deles está se mudando para São Paulo. Merda! Caralho, pior que o Marcelo tá jogando bem. <risos> que surpresa é essa? Eu sempre jogo bem. Não vem com esse papo. O segredo da ult do Hans é você mandar ela lá na sua base. Pô, roubaram uma kill minha ali, hein? Eu, eu soltei a flecha no tempo certo. Você solta ela lá na sua base o pessoal, quando, quando ela chega no ponto, o pessoal já esqueceu que ela existe. Tô louco, é só empanar um bife e colocar de presunto e queijo de molho. Pois é, é complexo. Empanar o bife já é... Eu, no caso, eu não como carne, né? Eu como frango ou parmegiano. Não como carne vermelha, só como carne branca. A parte de empanar o bife o, ou o, o, o frango já é complexo o suficiente. Sou de BH, não sair daqui pra ir ver São Paulo nem por reza. Ah, mas quando for pra trabalhar no, no emprego dos seus sonhos, pode ter certeza que você, você iria. Caralho, a jogada da partida pegou todas as kills. Isso é raro.